E aí galera, vídeo novo de abertura de caixas, vamos pegar umas skins de CSGO insanas E é o seguinte, tem caixa nova aqui no Keydrop eu quero fazer uma abertura dessas caixas aqui mano. Na verdade são cinco caixas novas que são limitadas, elas vão durar apenas 11 dias Vamos começar uma vez com a caixa mais barata, tá custando 80 cents de dólar E é essa caixa Runner, que pode dropar até USP em para pra gente, mano Uma USP bem bonita, inclusive a minha USP atual, né? Deu F, deu F. Vamos ver a segunda caixa de 2 dólares Vamos ver como é que tá a nossa sorte para depois a gente escolher uma dessas caixas e abrir Uma 50, será que cai na K? Ah, faltou pouco, mano. Beleza, mas foi Profit. Okay. Agora temos essa caixinha de 6 dólares. Acredito que deve ser o melhor drop. Exatamente, ó, Bayonetta Game Adoplar, 650 dólares. Nada mal, nada mal se a gente pegar uma baneta dessa numa caixa de 6 dolinhos, velho. Vamos ver? Será que vai cair na caixa Ficou na P250, vamos ver se é Profit. Profit, beleza. Aí a gente tem essa caixinha de 12 dólares aqui, que fala que tem uma Alp Medusa no meio ali, mano. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Realmente temos uma chance aí de dropar a Alp Medusa como a skin mais cara dessa caixa. Custou 12 dólares, abri uma pra ver de qual é que é. Nossa! Me passa bem a medusa na minha frente, velho Essa aqui é uma caixa que eu achei interessante, hein, velho E aí temos a caixa mais cara A caixa final de 40 dólares Tipo assim, pra eu abrir 50 dessa eu ia ter que fazer um Profit e vender umas skins, galera, porque ia custar Mais ou menos 2 mil dólares e eu não tô com toda Essa grana aqui no site, né? Eu ando abrindo Muita caixa esses tempos, às vezes eu dou um Profit Às vezes eu não dou tão Profit, quando eu faço um Profit Eu já saco logo a skin pra fora pra não ficar perdendo né? E olha isso como que me beitou, velho Caiu do lado da WPD Prince, que provavelmente É a melhor skin aqui dessa caixa Bom, vamos fazer o seguinte, deixa muito like nesse vídeo que eu volto aqui no Key drop e aí eu abro 50 vezes essa caixa aqui, mano. Eu vou precisar adicionar uns 400 dólares, pelo menos, aqui na minha conta do key drop Mas pra hoje eu tenho dinheiro suficiente pra abrir 50 vezes a caixa Rimero. Vamos lá. Eu não sei se é assim se pronuncia ou não, mas, cara, essa caixa aqui pode cair pra gente meduse Por que não a gente tentar? Vamos abrir ela 50 vezes, começando agora com essas 5. Bora, mano. Vamos ver. Opa! Já peguei uma de Go Point Swing, velho. Eu comecei bem. Comecei muito bem. A gente abriu elas por 60 dólares e deu 71. Então tamo no Profit. Vamos abrir aqui mais 5 e torcer pra que caia pelo menos um Dessas facas que a gente tem aí caindo na caixa, né, velho? Ó, oh, deu profit, mano. Acho que essa m 4 s aqui, ela é bem valiosa. Deu 31 dólares de Profit. Só olhando aqui as facas rapidão, velho. Shadow Dagger Slaughter eu já tava feliz, mano. Pode vir pra mim que eu tô agradecendo. O que vier de lucro, tá no lucro. Bom, vamos lá. Mais cinco caixinhas aí. Essa Canael Rider, ela é bem valiosa. De novo, tivemos um lucro. Mano, bom que a gente vai ter muita skin no nosso inventário aqui do Keydrop. Já que eu vou abrir 50 vezes essa caixa, né? E muito skin boa, velho. a casa e imóveis. Dessa vez não deu lucro, mano. Deu 2,50 de prejuízo. Mas tudo bem. Foi pelo menos a primeira vez que a gente teve um prejuízo aqui, né? E a gente já abriu metade das casas. Então tamo bem. Quase nada de prejuízo até agora, velho. Um dólar de prejuízo agora. No total, tamo num lucro absurdo, velho. Muito, muito lucro mesmo. Não tô nem de sacanagem. Faz tempo que eu não tenho lucro só abrindo caixas. De novo, a digital Print String, velho. E não deu profit. Dois dolinhos de prejuízo. Porque não veio outra skin boa ali, mano. Mas, no geral, galera, tô feliz com essa caixa aqui, hein, mano. Podia cair só uma faquinha aí pra me deixar felizão. Essa M4 a gente viu que vale bastante. E a casa, uma vale bastante. Quem. Dólares de Profit nessas 5 caixinhas Já abri 35 vezes a caixa E tamo bem, vou abrir aí mais 15 vezes Essa caixinha pra tentar buscar uma Faca, mano, vamos, vamos, deu um pouquinho De prejuízo, beleza, Já só vi Uma faquinha pra mim, só pra ir embora feliz Ah, passou do lado das duas facas ali velho. Com isso, completamos aí 50 caixas e mero Abertas, e nenhuma Facosa, mas, deu Profit No final, ó galera, eu vou vender As skins que eu não peguei abrindo Essas 50 caixas aí, a tá? A caixa mero E aí eu vou fazer as contas, ó. A gente tá com 663 dólares E eu gastei pra abrir 50, 600 dólares Então tamo no profit ainda de 60 doll O que eu acharia sensato fazer agora É tentar buscar uma faca Com essas skins aqui, mano Por exemplo, ó, A gente tem duas Eagle Print string Já dá pra tentar transformar elas numa faca Podemos tentar um upgrade fácil aqui já, hein, mano Uns 45% aqui, ó Colocar umas skinzinhas do final 55% Flip Knife Blue Steel Vem pro pai Vamos ver se a já acerta O primeiro upgradezinho Tá lá Beleza, nada demais aqui também, uma faquinha bem safe. Vou tentar aquele upgrade mais insano, vai que rola, né mano, 16% pra pegar essa para Knife. Parou! Nossa, quase que eu acerto, velho. Não foi o 16%, vamos ver se não vai o 30%, velho, pra pegar outra Flip Knife, bora. Vamos ver, coloquei as skins mais baratinhas. para oh, parou, parou, parou, parou, parou! Nossa, de novo, velho Galera, pra fechar com chave de ouro Eu vou tentar alguma loucura aqui Pra gente buscar uma M9 Doppler, velho A gente já tem uma Flip ela dava pra fazer um upgrade aqui, ó Pensando em uns 35% Deixa eu tentar a maluquice aqui antes Será que 10% ela sai, velho? 10% é M9 Doppler ah, difícil, velho, difícil Então tá, já que não saiu, eu podia tentar um all-in aqui de todos os meus itens pela M9 Doppler, mano E eu teria uma chance muito boa de 60%, velho Eu acho que essa chance já tá bem top, sinceramente, mano Vamos acrescentar aqui 20 dolinhos, mano Só pra falar que eu não tentei E bora, 63% de chance tá na tela Tá dentro, tá dentro Boa, mano Pelo menos um upgrade bom Eu acertei, velho Caraca, achei que eu ia perder, mano Então, galera M9 Doppler De 778 dólares A gente gastou um pouquinho mais de 100 dólares Abrindo as caixas Colocando um pouquinho a mais aí no upgrade Pra dar aquela chance a mais ali Pra ficar confortável A princípio eu vou ficar com esse M9 Doppler Mas se eu quiser vir aqui também, ó No Skin Changer E trocar ela por outra faca Deve ter várias facas aqui o valor dela, mano 778 dólares Daria pra eu ir embora também Se eu quisesse com uma VUCA Mas eu já tenho uma VUCA E aqui esse Skin Changer Tá irado, hein, mano? Tem Haul, tem Gagnir, tem Dragon Lore, tem tudo aqui, bicho. Pessoal, pra vocês depositarem aqui no Keydrop, é só colar com o link na descrição, vim aqui, ó. Código promocional e garantir aí com um o código login, o bônus grátis pra você que nunca veio no Keydrop. E pra adicionar, você vem aqui também em adicionar fundos novamente. O código Lugin pra você garantir o bônus, Escolhe aí o seu valor e o bônus que você vai ganhar em moedas de ouro. E depois depositar com qualquer método de depósito, mano. Cripto, skins, pix, boleto e tudo mais. Esse foi o Keydrop. espero que vocês tenham gostado do videozinho de abertura de caixas. Não esquece de deixar um like aí. Tamo junto, galera. A gente se vê na próxima. Próxima, onde o objetivo vai ser pegar uma faca ainda mais pica. É nóis, falou!